Nossa, não, tiraram não, o Riven não. do Dudu, meu Deus O Dudu tá de Jace, mano, então vou pegar algo pra ficar da Ivan no top, mano Pode ser Fiddle, Ramos Não, Ramos é ruim aqui, tem que ser Fiddle, mano Fiddle contra Graves, então é, é fácil pro Graves, né, mano Mas nível 6 eu, eu, eu viro, eu viro a match do do... Fala com nós, Dudu, bom ou mais ou menos? Bom demais, Pera, e tudo? Bomzinho, bomzinho Será que o seu posse retão, mano? Se o Graves estiver aqui, fodeu, galera, não. mas foda-se Ó oh, o Graves aqui, Dudu, vem, vem, vem, vem, vem. Vem, Vem, ele sobe e rebenta aqui, mas eu vou dar um daninho O Vlad tá subindo Nossa, ele já fez arongueja? ele esquipou um campo Bora, igual? Não dá, não dá, não dá Dá, dá pra você dar uma pequena macetada nele? Dá Aí você tenta dar uma pequena macetada, mas puxa o wave e tenta dar e vai, vai. Porque eu já vou perder os dois aronguejos. Boa, boa macetada. Puxou, morreu, velho. Será que ele morre mesmo, mano? Agora eu fiquei na dúvida. Não, acho que não, Eu não, também véio. acho que ele não morre, não. Só se essa bolota pegasse, mano. Não, morre Caralho, não, esse não, aqui véio. não vai dar bom de jeito nenhum. Será que eu seja o paciente, Dudu? Pô, na real dá sim, Dá, né, dá, dá, dá, dá, dá. Mano, vou eu posso... puxar o wave, velho. Dudu, acho que acho eu... Que... Ô, Marquinhos, mano. Você viu o que, que eu fiz aí? Você viu o que, que eu fiz aí? Eu, tipo... Mano, eu queria executar esse plano, mano. O plano era matar esse cara, hum, mano. Foda-se importante aqui, por favor. Tinha um flashzinho aqui, ó, de caneco, mano. Ai, ai, ai. Marquinhos, eu Meu te marido, amo. Não, ai, ai, ai, não, não, não, tá vazando. Ó, oh, TP, bot, água aqui, TP, bot, TP, bot. Não dá, não dá, não dá, não dá, tá vazando água aqui. Certeza, olha lá, Zé. Ai, olha, tá vazando foi, água aqui, não dá, não, velho. Que isso? Meu time não tá telando o jogo, não, mano? Bora, bora, Zé, bora, Zé, bora, Zé, Aê, agora aí, Eu queria tá essa kill, hein, mano. Não, na real não tá safe, não, família. Ai, tá tudo molhado. Ai, e não me mata, véio. não, Riven! Ó, o seu boneco aí, ó. Você mijou de novo na cueca aí, Dudu? GG, véi. Caralho, molhei todo, todo dia, aqui, véi. Todo véio. dia o cara mija na cueca. Pode ir, Tá morto, tá morto, tá morto, tá, tá, tá, tá, tá morto. Ó, tá tá tá tá o grego tá rapaz tá, tá, tá aqui, mais ó. E tem uma ward. Vem, vem, vem, vem, vem, a gente ganha, a gente ganha. Ó, vem nesse cara aqui mesmo, vem nesse cara aqui mesmo. É com você, eu não tem um cooldown nenhum. Eita porra. <risos> eu Ui! tava na cara que isso ia dar merda, mano. My bad. Eu vi, eu vi Ai, o Vlad subindo, tá ligado? Se eu tivesse 10, já se matava. Eu errei a bolota, se acertasse a bolota na Riven, ela morria, eu tava vitada aí, dava bom, né? Tá safe, tá safe, tá de boa. Dudu falando pra galera aqui. Pegamos o Arauto pelo menos, né, mano? E esse seu JCzão aí que eu tô telando, que, dá, que tá dando pra observar, mano. Observar, ele é o puro crime, ele é o puro suco, mano. Então, o se altinho, então se praaltinho, então se eu vou ter que lançar lá no bot. Será como que vai ser mais assim, alguém? Você morre aí, cuidado? Acho que velho. eu mato. Se ela tiver o que ela. Qualquer... Tava sem, tava sem. Esse Jace aqui é porradeiro, como eu. Paia, assim? paia, paia, paia, paia. Jacezinho, um paia, paia. Mas se bem ah! que eu acho que eu, depois que eu matei o Riven aqui, se pra dar pra nós pegar a torre top, mano. Ah, dá pra dar ele, dá pra dá, dar. Dá, né? Ele, eu, eu ia usar a bot ali, mas acho que agora nós usa fazer a bobo do Dudu, vamos bora. Será que vai sair 2 Dá pra dar ali, dá pra dar ali, T2, 2, é. é, então, o, o Graves morreu, Gremis tá ó, ele vai querer Eu te rolar aqui, ó, ele vai querer coisar aqui, ó, pega ele, ó. É, não, ele não, não, não, não, não, não, não. Bate na torre só, será, velho. Se arrebenta com aquela sua bazuquinha. Vai tentando, mano, se o Vlad, se a Remy é pra cima, é porque o Vlad tá aqui. Pronto, agora vai embora. Ó, Lulu ali. Eu só saio, viu, Lulu? Ô, Dudu, não luta isso aqui, de jeito nenhum. Aqui eu corro bastante. Nossa, isso foi bom, hein, mano? Nós chamamos a atenção e os caras vão rebater lá no bot também, ó, velho. Maravilha. Uhum. Light tá aqui? Tá não, ainda bem. Mano, cadê o, o rapaz gravando? Ai, nossa, um muita R estranho, gente. um estranho, velho. Mataram, beleza, o Fizz tá chegando, vai dar bom, vai dar bom, Vou vai dar, dar bom, aquela vai sugada bom. aqui, ó. Boa, boa, boa Ó, joguei, eu fui me gameplay de ratinha aqui, mano de Usei a fogue é a meu favor, pá Safe, safe <risos> Bravo, um bravo Eu vou, eu vou, eu vou Tô tá chegando, tô chegando, tô chegando Dando aquela sugada aí, mano Nem sei se precisava do flash, mano Mas, Dudu, você toma esse pré-treino aí ou não? Ah! Nossa, eu não hitei o cara. Nossa, ele jogou bem, mano. Não, não tomo não, velho. Nem chegou a tomar, não? Não, não. Pré-treino é viciante, você não pode tomar muito dele. Pode crer. Ai, filha da mãe conseguiu me matar. Devia ter virado nele, então. Posso fazer uma gameplay esquisita, galera, se liga. Será que tem head aqui? Tem nada. Toma! Tô indo! Tô indo! Tô indo! Tô indo! Nem morreu, eu deixo. Nossa, travei? Foi o jogo? Pô, travou legal aqui <risos> o bagulho, velho. Bugou full. Nossa, Porra. eu vou morrer aqui, velho. Eu vou morrer aqui, eu vou vai morrer saindo, aqui, Vai saindo, morrer. vai saindo, vai saindo, que eu tô chegando aí, ó. Aí fora, demóvel! Ó, vai Demóbio. trazendo pra mim, vai trazendo. Não tinha. Deu dano, tá bom. Não tinha tá como bom. sair, não tinha como sair. Sabe, Marquinhos? Queria apenas pedir pensamentos positivos. Sabe? Eu queria muito uh! chegar um peitinho. Ai, aí. ela canta é lá uma baga, velho. Sexta-feira, é é assim, gostoso. E... Se esses caras for bom, mano, eles estão lá naquele bar, ó. Nós temos zero visão. Na é verdade, Eles podem estar lá agora, agora inclusive. Pior Mas que eles devem estar tá lá mesmo, velho. Né? Olha ah lá, olha ah lá, olha ah lá. Vamos embora, vamos embora. de jungle nós, nós também tem, ó. Dá tempo da gente chegar lá? Sim, sim. Tava com 11 mil, deve estar com 7 agora. Cinco... Pararam. Não, pararam. Safe. Vamos voltar pro drive. ó, a ali embaixo. Calma, tô de olho. Tô... Posso pegar ela. Se eu tivesse... Aí, pro aí, pegou pegueu, pegueu, pegueu, pegueu. Calma. Então, aí, pegou. Pegou, pegou, pegou. Deu fur. Calma. E tão lotando aí. Não, é, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, Eu gosto peraí de, de lutar de... isso aqui. Ui, rapaz, quase morreu. Deu uma bazucadinha aí, paisão. Mamei o cara no escuro. Ó, oh, ó. Oh, oh. Nossa, cara. Que tô grande, aqui, eu quero, isso, muito... eu quero lutar isso, eu quero lutar isso, véi. Ah, nós estamos. Ó, tô de folgado, tô de folgado. Visão eu preciso, ó. Ward aqui. Deixa ele tá ótimo, tá dando pra marcar? Não. Acho que é porque ele acabou de chegar no. No. Foi. Pertei ele! eu só vi a cabecinha, velho. Tive que dar uma sugada um pouco diferente aqui, mas deu boa. Esse aqui nós mata, calma. Eu paro o Riven. Então tem os zonias. Obrigadão aí, o Noé Asmula, mano. Obrigadão pelo seu subzão com a gente aí. Seja bem-vindo, meu relíquia. Obrigadão pela uh! porra, aí. É nosso, é GG agora, ó Olha ah, o flashzinho na hora certa esse aqui, hein Acho que é GG, você acha que é também? É GG, é GG, é GG, é GG Também acho Mano, nós ganhamos essa luta sem o Fizz, tá? Aham uh -huh. Mano, eu joguei muito bem essa parte, velho Jogou mesmo, velho Aí, ó, pra você que tava criticando o meu JCP É, então, eu tô, dia, eu tô, aí, eu tô é, nesse exato momento eu tô nessa, sabe? De Fala dele agora, tá ligado? Esse sentido do fala dele Fala dele, fala dele Tem que elogiar também, né, mano? Well played, velho Aí, agora eu vou botar minha cat daqui, velho vai nada do mais ridículo